Meu nome é Henrique Antônio da Silva, tenho 17 anos, faço aula de Cinegrafia e Fotografia. Meu nome é Sabrina Souza Santos, tenho 17 anos, faço oficina de Jornalismo e Fotografia. Meu nome é Rosilene Alves Pereira, faço oficina de Fotografia. Hum? Pode. Meu nome é Raoni Júnior Martins Venâncio, tenho 16 anos, faço oficina de Fotografia e Jornalismo. Meu nome é Raquel... Tenho 15 anos e faço fotografa, faço oficina de fotografia. Meu nome é Marcos Adriano, faço o curso de fotografia e cinegrafia. Eu tenho... Já falei que eu tenho 15 anos? Eu tenho 15 anos. Meu nome é Letícia Gonçalves, tenho 17 anos, faço oficinas de jornalismo e fotografia. Vai. Meu nome é Caio Alexandro, tenho 16 anos, e faço fotografia e cinegrafia. Eu entrei me interessei porque meu colega Kai me convidou. Ele estava participando já há muito tempo, e me convidou e me interessei também. Aí fui junto com ele. Eu entrei no projeto porque eu acho que foi uma forma de buscar novas coisas para a minha vida, coisas que eu até no momento eu não sabia. Eu entrei pro projeto porque minha mãe recebe Bolsa Família Bolsa Escola, aí eu fiquei sabendo que estava tendo esses cursos. Através da Regina, a Regina aqui. Aí eu me interessei e achei que seria um bom negócio fazer esses cursos e depois fazer um estágio. Eu estava passando na rua, eu vi a faixa escrito lá, é, oficina de fotografia, cinegrafia. Várias outras coisas. Ela, ela me chamou pra cá porque a coordenadora da escola da gente pôs a ela e a irmã dela aqui. Por curiosidade, por ser um curso diferente que nunca teve aqui na comunidade, né? Aí eu me interessei por fotografia, que eu sempre gostei. Aí eu fui e me inscrevi. Aí eu me interessei, fiquei interessada. É porque foi uma moça lá na escola, acho que ela chama Cláudia, e ela foi falando sobre o projeto que era para jovens negros. É, porque eu não tava estava fazendo nada em casa, não tinha nada para fazer. É, e também ia ter ah, é, oficinas de audiovisual, de um monte de coisa, eu me interessei muito pelo jornalismo e fotografia. Eu achei as oficinas interessantes, e até mesmo antes de entrar no projeto, eu já tinha vontade de fazer faculdade de jornalismo, e eu aprendi várias coisas. O que eu aprendi? Aprendi a filmar, tirar foto. Eu não conhecia. Que uma máquina tinha obturador, é, a gente tinha que ter o foco daquela imagem. Achei, achei bom, né? Que dá ajudando o jovem negro a desenvolver na vida, né? Sim, aprendi praticamente tudo, né? Porque antes a gente não sabia, a gente só sabia apertar o botão e depois olhar e falar, nossa, ficou bacana. E as outras coisas importantes que tem muita gente que não sabe. Que a gente tinha que dar o um significado daquela imagem, porque a gente estava tirando, não é só tirar e pronto mas a gente aprende mais coisas né a desfocar fica mais dá um como é que fala um tchan melhor na foto eu entrei a cinegrafia e fotografia eu aprendi a fotografar e um pouco da filmagem também aprendi muitas coisas que coisas que, é que eu falo muitas? achei muito legal aprendi novos pontos de vista de ponto de vista todas as conversas foi o primeiro dia, né, que a gente fica aquela coisa, será como vai ser e eu lembro que tava os meninos todos sentados, a gente sentou no aí o Geraldo perguntou pra gente, é... olhou pra mim e perguntou assim, é, como é que é? Qual que é, como é que é o seu cabelo? No jornalismo a gente não sabe o que que era off, uma pauta, passagem. Mas só que principalmente eu aprendi a respeitar a nossa raça. Eu tinha falado que meu cabelo era ruim. E ele me perguntou assim, por que? Seu cabelo fez alguma coisa de mal para alguém? E eu fiquei assim, sem reação, né? O que eu vou guardar para sempre é que, além das oficinas, também a gente podia falar da gente, falar do nosso dia a dia, das coisas que aconteciam com a gente, e eu gostava. Aí ele ensinou pra gente que não pode falar que o meu cabelo é bom, porque é ruim, falar é crespo, é cacheado, é liso, isso eu gostei muito. E não só aprendi a tirar foto, mas também... Aprendi o, o valor do negro e o, o, o quanto que ele vale para a sociedade, o quanto nós precisamos dele. Coisas que eu não fazia nem ideia e eu aprendi. E também nos debates, a gente teve vários conhecimentos que a gente não tinha antes. É, conversas. E o Geraldão foi uma pessoa que né, foi o nosso guia dessa, desse curso e dessa passagem nossa. É. Tipo assim, não, o que mudou minha visão quando eu entrei pro projeto? Não, que tipo assim, você vê um negro aí na rua, você vai na loja assim, você vê um negro de chinelo, aí você fala assim, não, lá, lá um ladrão, lá um ladrão, não, mas quando você vê um branquinho, você pode estar chinelo tudo, mas falar o patrão. O que eu vejo de diferente é que pode demorar, mas que a gente tem que lutar, buscar aquilo que a gente quer. Já tá chegando o patrão pra comprar, Pô, ver nenhum neguinho ali, já fala, ali lá, vai roubar. Aprendi que não é de só preconceito com o negro, mas com cada um. E que sempre vai ter barreiras, dificuldades, e sempre vai ser mais difícil, pelo fato da gente ser negro. A pessoa pode ser branca, negro, indígena, qualquer coisa, independente de quem for, for independente da cor da pele. Eu acho que não existe várias raças, existe uma raça, a raça humana, e é essa que a gente deve respeitar, que é a nossa raça. Por vem andando na rua assim, se você ver assim, sai até de perto, falando assim, ó, e eu saio de perto desse negro aí que aí mudou essa visão, eu achei que não. Aí depois mudou, depois que eu entrei, mudou a visão completamente de pensar. Mudou o meu jeito de falar com meus colegas, porque antes era, ô negão, olha a baleia aí, gente. E zoava muito na escola, e mudou, esse, mudou isso em mim, esse tipo de jeito de falar. Muito negro tem, é, tem gente que tem preconceito negro. Mas eu aprendi que não existe, não precisa ter preconceito negro, né? Que nós todos somos iguais. Mudou bastante coisa, né? Que a gente antes era bem acomodado. Ah, preconceito, falou para mim tanto faz, não vou dar importância. É questão de, a, de, acomod de acomodar mesmo, né? Ah, mudou bastante, que eu tinha preconceito, é, nem, eu não falava que eu era negra, mas hoje eu falo que eu sou negra, eu, eu pego no pé da minha avó que ela fala ainda que não é, aí eu tenho essa percepção que, né, que sou negra, que minha cor é negra. Aí depois que a gente abre os olhos para aquilo, a gente não deixa mais, a gente comenta, a gente fala, fala que não pode, impõe aquilo, no lugar, em vez de só falar não pode, pronto. Mas que agora o mundo está bem diferente e o negro hoje ele é reconhecido, ele tem seu lugar e que um dia a gente vai chegar lá. Eu vi lá, a primeira pessoa que a gente viu lá foi o Pedro, que a gente entrevistou ele lá e falou um pouco da cultura lá e... Foi uma viagem inesquecível, porque a gente viu a história, a nossa história, dos nossos antepassados. Conhecemos Lavras Novas, onde eram os quilombos. Ah, o passeio foi bem legal, eu gostei, até porque eu ainda não conhecia o Ouro Preto, tinha, tinha vontade de ir, foi uma expectativa, a gente esperou até o dia da gente ir, foi legal. Achei bom que aprendemos sobre as, a, a cultura deles e como os negros viviam antigamente. É, pra Nova, Lavras Novas, para mim, foi muito bom, porque eu não conhecia lá e que a gente tinha discutido dentro do ônibus, a gente viu lá, né? Porque muitas coisas, a gente vê a história e tal, a gente não chega lá a gente não vê nada. E lá em Lavras Novas, tudo que, praticamente quase tudo que a gente discutiu foi o que a gente viu lá. Ah, eu gostei muito porque eu nunca tinha ido, né? Dentro do ônibus nós já começamos uma discussão, já começamos já comentando sobre o negro, sobre o lugar, sobre as perguntas que íamos fazer para os moradores que a gente fa... nossa eu lembro a parte que nós falamos do Como é que fala que tem o, o lugar lá os negros esforçaram para construir aí vem chega os brancos que tem mais força mais dinheiro e, e vai lá e compra pega aquele terreno sobre os negros lá de antigamente ele contava lá eu gostei muito lá depois nós fomos para o preto eu achei legal viu mas eu achei legal Gleite, foi legal Chegamos lá primeiro em Lavras Novas, encontramos um, um rapaz chamado Pedro, que era muito simpático também. E, e eu percebi que aquilo ali que nós discutimos dentro do ônibus, serviu, serviu para que a gente fizesse a entrevista com ele, serviu para que a gente fosse conversando com as pessoas na rua, tirando foto, filmando, pegando depoimentos, para depois fazer uma matéria. Com aquele é tênis e e faz lá. Quem ganha mais com aquilo que os negros construíram né é os brancos. É, chegou lá, a gente conheceu várias pessoas, é, aprendeu mais um pouco sobre como os negros viviam antigamente, e por aí. Eu estava lembrando a palavra, mas eu não lembrei. Ouro Preto eu já conhecia, mas foi bom passar lá, ter a convivência em grupo com todo mundo rever um pouco tudo que eu já tinha revisto antes, só que com um olhar mais crítico. É, foi muito bom, tem muitos detalhezinhos a gente pegar assim, que por aqui sim, é, já não tem muita coisa, a gente foi um lugar diferente, tirar foto de coisas diferentes, é, foi muito bom. Como assim o um olhar crítico? É, é, frisando mais a parte do negro, né, que o negro tem uma história mais sofrida, para construir aquelas igrejas que tem... Além de ser muito bonita, né, o esforço, o sofrimento que eles tiveram, né? Uma história bem sofrida antes. Foi uma viagem muito enriquecedora. Existe. O preconceito ainda existe, só que, na minha opinião, hoje ele existe de uma forma mais.. Como que eu posso dizer? Hoje ele não é tão explícito como antes. O negro, para entrar numa faculdade, eles olham. Por exemplo, agora tem a cota para os negros. Então, eles olham assim, a pessoa é negra, então tem menos capacidade para entrar na faculdade. Eu falei que eu acho preconceito muito ruim. Existe. é a sua opinião? O preconceito existe? Existe. Nossa, existe muito ainda. Na escola, fora, no serviço. Para mim, hoje, as pessoas é de uma forma mais escondida, mais maquiada, mas ele existe ainda. Tem. Eu acho que isso é um preconceito, porque aquela pessoa pode ser, ter a capacidade de ser mais inteligente de qualquer um que estiver ali. Qualquer um ali pode se destacar como os outros, independente da cor ou não. Tem como acabar com ele? Hum. Para mim, não tem como acabar com o preconceito. Acho que de uma forma ou de outra, o preconceito sempre vai existir. Todos vivendo igual. É igual o projeto, né? É, sentar, até mesmo nas escolas, sentar e conversar a respeito de, de preconceito, impor mais coisas, né? discutir, saber o que a pessoa pensa, não só chegar e falar, falar, falar. Olha, para acabar com o preconceito, cada um tem que fazer a sua parte, principalmente os pais, saber falar os filhos o que é preconceito, que não pode. Sim, com certeza. Eu acho que eles, mostrando o potencial que eles têm, Vai conseguir mudar o mundo ainda. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. sucesso, sucesso, sucesso. Acabou? Acabou. Torra. Acabou? Ai, que vacilo. Qual a paz? Meu nome é Sabrina Souza Santos, tenho é... 17 anos. Pai de ir pra mim, Gleison. E aqui eu gosto. Nossa Senhora, é se nice. eu ia, sabe que. E foi uma viagem muito enriquecedora. Enrique... Oi? Hein? Tá enriquecedor. <risos> Enriquecedora. Foi uma viagem muito enriquecedora. Os pais Meu nome é Raquel, com 15 os anos pais e vou começar de novo. É, eu não conhecia que às tinha objeto clube, curador. É conheceu o quê? Eu acho legal. Mas. Eu, vai... é, eu acho diz, legal mesmo. Qual a você vá pra tentar se vir.